Vamos começar o vídeo então? Não, não, você não fala assim, Você fala. bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá assistindo o vídeo, independente do horário. Descansa Hoje eu, eu tô aqui com a minha Talismã. cunhada. <risos> tá é, tá tá a linda. Tá linda. E a? Lara. Rui. E seu Instagram é? Daí tá oficial. O seu? Daí tá certo. E o meu? Ari Júnior. É, vou colocar aqui que eu esqueci. Então a, a gente está com a produtora aqui. Ela vai falar a nossa tag. Ela vai, isso, ela vai perguntar. São quantas perguntas, a produtora? Sete. Sete perguntas. Para ver quem não conhece mais. Quem perder, infelizmente, vai ter que comer uma cebola. Ah, que nojo. Só uma mordida. E ele vai perder de novo. Porque vocês viram no outro vídeo que é ele que comeu é quietinho. Mas eu não participo, é só vocês é dois. Ah, não. Não pode. É, Olha, você mas... vai falar que você ia citar Amiga, eu falo se eu estragar. O meu é Emily Underline CGP. É. Isso, agora vamos começar. A primeira pergunta, produtora, qual que é? Qual a fruta favorita do júnior Márcio? Ah, muito fácil. Legal. <risos> hum, hum. Calma. Tá lá. aqui pra dar muito Melancia. Melancia. Acertado. Ponto é? pra... oh, ah, vamos fazer assim, vamos um, um, fazer assim. Um, um, um. Se ela escrever aqui, se ela escrever, ela não fala. Ela fala. Depois, porque é. se ela falar antes, eu posso botar. Isso, você pode colar, né? É. Nossa, vai, vai, próxima pergunta, produtora. É... O Júnior Márcio prefere moto ou carro? Isso, Carro. É assim. tá. Moto. Moto. Você <risos> erra, <Zega>, mano. É verdade, cara. Ah! Vai comer cebola <risos> Ai, <sim. risos> Vai comer cebola Eu um, amo é esse cebola, okay, então tá Um a um, um, dois, dois um, a um Ah, dois a um ver, Ah, é o nosso amigo visitante Terceira pergunta minha Produtora O sobrenome dele É ah, Esse é, é fácil, fácil. <coughs> que que é ah, O que é o Tem Pinheiro ou não tem? Tem, calma, então, não, não. É para escrever não? não sim, sim ou não? não. É, sim ou não. Não. Sim, não. A perdeu. Tá, a já perdeu mais, aí, perdeu mais ver. uma porta. Ai, deu de máximo Pinheiro. Mais. vai mas é bom. <risos> Muito lista, no, Quarta pergunta. pergunta. Produtora de verdura? Sim ou não? Não, não! Não, não, não. Qual yeah, mais é rodeio. Aí duas acertadas. Isso, duas. Qual o maior sonho? O que ele mais quer na vida? Não sei só teu. <risos> Morreu! Já, Já Pode falar? Eu vou me aqui, ó. É. Ganhar uma moto. Trabalhar. Uhum, nós não eram nem pra ir trabalhar hoje. Que fez, foi, foi chover. Acaba pegar um sereno dentro daqui, um resfriado é perigoso. Uhum. Não vai é trabalhar na chuva, não. E nem no sal. <risos> Acho meu maior sonho ser reconhecido pelo canal. Mas o moto também eu quero muito. é o meu sonho, produtor? É um dos dois, tem um ponto pra cada um é trabalho. Trabalho. Ah. Qual a comida preferida dele? A oh, última é pergunta, qual é a comida favorita? Isso é fácil Comida? Muito fácil O que é? Sushi. Oh, liguei pro sushi, entendeu? Deixa eu sushi. uma moto, Tu é doida, né? É o sushi, é o sushi. Ah, tá. Então, nossa amiga. Tá Perdeu. For nossa amiguinha Lara ganhou. É ah, desculpa. desculpa. Não, foi então, foi cadê. Não foi uma é. Desculpa, produção. Desculpa, produção. É, o ponto de matar já na sua cara. Agora, cadê nossa cebola que nossa amiga vai comer? Vamos lá, vamos lá pegar a cebola. Vem produção. Vê. Só uma tirinha. É, só pra não ficar É! Gente, é horrível. Tem que comer tudo, engolir. Colocar tudo na boca. Tá, conta até três. Um, um, um, dois um, dois um, três, vai! Que nojo! Ah, ah, nojo. nojo. nojo. Baixiga, baixa! Eu tô machucando, não tá mastigando, não mastigou, não viu? Não, não. Água, água, água, água. Não mostra a cara da posição, tem que não se precisar, a tá Só a minha. perna, só a perna. Coloca o yes. Então, já faço a descrição final. Comenta. Compartilha, me, me segue no Instagram, deixa o like, deriva. se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, beijo vídeo. e eu vou vingar. <risos>